Quem não tá ligado, eu tenho um portal do Nether aqui no Minecraft Utopia. Mas, calma, não é um portal normal, né? Eu cobro pra galera usar ele. E eu tava pensando, como eu posso fazer pra ganhar mais dinheiro ainda com isso? E foi aí que eu pensei. É só eu construir o meu portal na cidade, de uma forma ilegal. O único problema é que da última vez que eu fiz alguma coisa ilegal na cidade, eu ganhei uma multa. Então, o meu plano hoje é fazer um portal ilegal, totalmente diferente do que vocês já viram. E ganhar o dinheiro pra comprar o terreno antes que eu ganhe uma multa. Então, se você quer ver como isso ficou, se você tá gostando de Minecraft de Utopia, deixa o gostei. E ver o vídeo até o final, fechou? Bom dia, gente, tudo bom? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui de Minecraft Utopia E agora só pros educados Já que todo dia eu tô falando bom dia para vocês E muitos de vocês estão respondendo bom dia para mim Eu quero ver o seguinte Todo mundo que tá comentando bom dia para mim, boa tarde ou boa noite Responde o comentário de outra pessoa também falando boa tarde ou boa noite ou bom dia E querendo ou não, não é só eu que tô vendo esse vídeo aqui, né? Não é só eu que tô fazendo vídeo, Vocês também estão, então bora fazer esse negócio junto Bom, seguinte Hoje no dia de Minecraft Utopia do Mano Lajota, Eu tô muito animado e lotado de tarefas para fazer Pra quem não tá ligado Ontem rolou uma coisa muito legal Que foi o primeiro leilão da cidade Eu fiz um leilão de um quadriciclo e uma motoca E os ganhadores do leilão foram o Biel e o Apu Foi muito legal A parte boa é que eu tô cheio da bufunfa, como vocês podem ver Já a parte trabalhosa é que eu vou ter que arrumar combustível Pra esses dois veículos Pelo menos um pouquinho pra entregar pros compradores E combustível é uma coisa muito cara no momento atual de Minecraft Utopia Pelo menos pra mim Então o que eu vou fazer é o seguinte Eu vou lá conversar com o Biel Porque se eu não me engano ele tá vendendo Enderpearl Salve Biel, tudo bom mano? Ele já tá tudo certo, cara. O que, que você precisa? Pô, cara, acho que te ajudar, mano. O que aconteceu? É. <risos> Olha, G, eu tô um pouco preocupado, cara, que eu entrei aqui e tinha câmeras dentro da minha antiga casa, então eu demoli tudo. Tô fazendo uma geral pra ver se tem tá alguma coisa aqui. Depois eu levanto esse muro aí de volta. Ah, me menos mal, eu achei que era uma exposição de ladrilho aqui. Você tinha ser apoderado <risos> e feito só, colocado seus itens, tá ligado? <risos> Não, isso aqui vai ser uma, uma casinha, bem bonito. Ô, oh, na moral, eu, eu sei que você provavelmente vai abrir uma loja em breve, então eu queria vergonha na cara e faz uma casinha aí, fechou? Não, pode deixar, pode deixar. <risos> aí, Biel, mas vamos falar do que importa que eu sei que você gosta também, que é money, din din, trocado. Fala comigo, é. fala comigo. Entrepeu, diz que tem, diz que tem, por favor. Hum. Tem um monte, cara. Quanto você precisa? Alô, é louco. Então, eu vou usá-las pra fazer o um combustível pra poder entregar pra você a sua motoca. Então, acho que se você conseguir 16 enderpeus, salva a minha vida. Cara, tá na promoção aqui 16 enderpeulas por duas moedas de ferro. Ou seja, 20 reais aqui na minha mão. Você tem? Mano, deixa, deixa eu dar uma olhada aqui. Mano, eu, eu, eu vou aceitar, eu vou aceitar. Tá, tá, tá um preço bom. Tá... Na real, você consegue vender, então, 32 enderpeus? Consigo demais, cara. Consigo demais. Caraca, ó, ó, então aqui, ó. Um, dois, três, quatro moedinhas aqui, ó. Quatro moedinhas. Ó, então assim, ó. Como a gente já fechou esse negócio muito bom aqui, ó. Tá aqui, ó. Seu primeiro pack, seu segundo uh! pack. Aqui, meio pack. Ô, louco! Bridge, e um brilho especial, porque eu conheço meus clientes, né, cara? Eu conheço meus clientes aí, ó. Caraca. Ô, oh, mano. Ô,brigadão, oh, na moral. Bial, aproveitando e falar pra você, mano. A minha loja de duplicar minérios tá com 10%, mais ou menos, de desconto. E é só hoje. Daqui uma hora acaba, tá bom? Então aproveita lá também, mano. Nossa, vou aproveitar que eu tô com os ouros aqui pra derreter Ferros, entendeu? sim, Oh, por sinal, só pra lembrar mesmo que cor que você quer, a sua moto? Eu gostaria dela vermelha. Fechou, mano. Logo, logo eu trago ela. Fechou, mano? É nóis, cara. Beleza, valeu, valeu, valeu, gente. Um abraço. Beleza. Temos algumas Enderpeus e também temos algumas lãs que querendo ou não, vai ter utilidade no futuro. Agora é o seguinte: vamos vir aqui na nossa nova loja de minérios, porque pra quem não tá ligado, essa loja de minérios é minha e eu tô muito feliz de tê-la. E eu quero ver se a gente conseguiu algum cliente já. Aliás, oi Ana. Pra quem não sabe, essa é a Ana. Ela trabalha na loja <risos> com a gente. Ó, oh, por sinal, eu já tirei o disco de cinco moedas, tá? Oi, Ana. E olha que legal que ela falou. Você sabia que essa primeira loja de utopia que não é propriedade do banco? E eu estou tão feliz de fazer parte disso. Ah, Ana, que legal, né? E olhando aqui a nossa caixa registradora, tem um botão de coletar pagamentos. Se tem um ferro e sete cobres, significa que alguém comprou na nossa loja. Vamos pegar o nosso dinheiro aqui, ó. Um ferro e sete cobres e vamos guardar na nossa carteira. Mano, que legal. Tá, vamos ver quem comprou. Foi entrega comum cinco packs. Tem minério. Nossa, tem um montão de minério, né? O legal é que eu não fiz, eu não fiz o um sistema para saber quem comprou, né? Sorte que a nossa loja tem um histórico. Foi o House, ah, tá bom. Então foi o House que comprou, gente. O único problema é que agora eu vou ter que ver algum jeito de pegar todos esses minérios aqui. Pera aí, na real eu tive uma ideia de como melhorar e muito a nossa loja. Vamos lá falar com o House calma aí. Gente do céu, mano, olha só como que tá a base do House mano, ô, oh, só tinha essa fornalha essa casa, esse bagulho tá evoluindo aqui né? Olha, ele tá ali atrás, vamos falar com ele que tem que fazer uma encomenda, né? House Eita, e aí? Que, que honra ter sua visita aqui, LG Ah, eu, eu quem diga. Ô oh, House Fala tu, ah. mano. Eu tô ligado que você tá mexendo com. Uh! Ah, isso aqui eu tô ligado aqui, Raul! Tá ligado isso aqui, uma é, hora, é, aquele, é aquele negócio lá que é os caras que tá treinando pra fazer acrobacia, Fazer Ele pula aqui, dele pula pra cá sem pisar no chão, dele pula pra cá sem pisar no chão, depois pula pra cá. Né? Esse não é isso aqui, não? Não é não, velho Isso aqui parece um salto, né? Tá. <risos> parece tá, um sapato. Parece. No... Calma, Raul, foco. Eu vim aqui <risos> porque eu queria encomendar com você aquelas, aquelas cratezinhas desse mod que você tá mexendo, aquelas caixinhas portátil, sabe? Ah, sei, cara. Inclusive. Inclusive, ó, tô até aqui já produzindo o óleo que você usa pra craftar elas, ó. Caraca. Ô, oh, mano, como que, quanto que fica pra pegar seis dessas caixinhas? Ah. Tu quer seis? Seis Tem como? Tem Tu quer a caixinha ou quer o barril? Eu quero o que é, o que é um quadrado Tipo um bloco E eu posso abrir e transportar item Ah, já sei o que você que quer Ele funciona igual uma caixa chuker, sabe? Sei, cara Ó, é essa daqui, não é? É essa mesma, Que daí, tipo, por exemplo Se eu colocar um item dentro E eu quebrar E daí eu coloco ele aqui O item continua aqui É, exatamente Eu queria esse Exato. aqui Exato Essa caixinha é campeã, cara Ó, como ela é muito fácil É basicamente aquele óleo É, a gente banha Oito pés Oito madeiras com aquele óleo, é muito baratinho. Cara, eu acho que eu posso fazer as seis caixinhas pra você por seis moedinhas de cobre. Cincão dos cria. Pode ser o cincão, tá tranquilo? Uh, aí sim, hein? Toma aí, Hearts. Ó, só que ela não coloca uma dentro da outra, que nem a Schuker mesmo, tá? Não, tá, tá tranquilo, cara. Já vai salvar demais e em breve a sua encomenda lá da loja de minérios vai ser entregue, tá bom? Uh, pode crer, inclusive, ó, ficou maneira a loja lá, hein? Parabéns, ficou da Pô, hora. Tá louco, mano. Brigadão, tá bom? Ô, oh, de verdade, você foi o nosso primeiro cliente, então. Muito obrigado, cara. Muito obrigado pela escolha. É. É, é isso aí, ó, se tratar bem, não volta sempre, porque eu não tô afim de multiplicar minério não. Tá, pode contar comigo, Raul, tá tranquilasso, mano. Valeu! alô Tá, gente, vamos aproveitar que eu tô aqui na base do House e se eu não me engano, aquele dia que eu espionei ele, eu tinha botado uma câmera aqui, só que ele não consegue quebrar a câmera, então ele tampou pelo jeito. Vamos só tirar a câmera daqui, né, não deixar assim, não aconteceu nada, não aconteceu nada! Agora a gente pode melhorar a nossa loja, finalmente. Tá, vamos voltar aqui pra loja, né? E agora, com essas caixas que a gente comprou do House, eu quero fazer o seguinte. Eu vou colocar o nome, Apu... Delete Biel Carlin Pedrux E House Daí eu mudei a placa para coloque os minérios e seu ticket na caixa com seu nome. O meu plano é fazer o seguinte, colocar uma caixa com o nome de todo mundo. Aí, por exemplo, aqui é o do House, né? O House simplesmente coloca a caixa aqui, todos os minérios dele e o ticket. Aí ele quebra e põe no baú de volta. Tá, agora, obrigado, Ana, tchau. Agora a gente vai para casa e a gente tem que esquentar esse minério do House. Mano, é a nossa primeira venda, tô muito feliz. Tá, os minérios do House estão nessa caixinha aqui pra gente duplicar. Só que como vocês podem ver, tem muitos minérios, muitos mesmo. E o problema é que eu não tenho mais lava, já acabou. Boa minha lava, então já que eu vou ter que esquentar Tanta coisa, o ideal seria buscar mais lava Então vamos resolver dois problemas Numa só, é o seguinte, pra quem não tá ligado Pra fazer o combustível dos nossos veículos Tanto da minha lambreta, quanto do veículo dos meninos A gente precisa de combustível E pra fazer ele, a gente usa esse Extrator de fluidos aqui, e esse daqui Pra gente arrancar líquidos, por exemplo Aqui a gente tá arrancando suco de blazer Que utiliza vara de blazer, e aqui A gente tá arrancando seiva de ender Que a gente arranca basicamente o líquido da pérola do fim Aí depois que a gente tem os dois, a gente a gente só vem e usa esse misturador de fluido junto com pó de pedra luminosa para fazer combustível. Eu vou colocar uns carvões aqui e vou deixar essa enderpeões todas queimando para fazer mais seiva. E enquanto isso, a gente vai para o Nether, pega um montão de blazer para poder ter o suco de blaze para fazer combustível. E de quebra, a gente pega lava para poder esquentar os minérios. Então vai ser tudo numa só. Só que tem um problema. Eu não quero ficar levando balde de lava indo e voltando. Então vamos ver aqui na nossa bancada de trabalho. E aqui nessa partinha aqui, ó, eu consigo escrever qualquer item do jogo para pesquisar se tem alguma versão dele para construir. Eu escrevi tanque. E olha, apareceu diversos, mas tem um tanque de fluidos básico que tem capacidade de 32 baldes. E para fazer ele é muito baratinho. Oh, tá bom, então vamos fazer um tanque básico aqui, bonitinho e pronto. Também tô levando um balde vazio aqui porque eu não quero saber quando vai precisar, né? Tá, então vamos pro Nether resolver isso. Aí, gente, saca só, tá tendo briga aqui no Nether. Eu cheguei aqui, tem dois bichos brigando. Olha, esse que ganhou. De qualquer forma, vamos sair procurar alguma área que seja bem baixinha aqui no Nether pra gente poder pegar nossas lavas. Olha, aqui não é o local mais seguro do mundo, mas eu acho que vai funcionar. Eu posso só abrir essa área aqui, olha Pra ficar mais de boas, pra não correr riscos Vou colocar meu tanque aqui e... Funcionou? Funcionou Mano, tá fazendo um barulho muito macabro Eu tô real com medo Boa, conseguimos encher o nosso tanque e estamos levando até um balde extra aqui. Agora vamos caçar Blaze. Escudo na mão, Lajota em ação. Gente, tô chegando aqui na área do Blaze e tem um Goblin Trader do Nether. Tá, deixa eu ver o que ele troca. Mano, ele troca duas netheritas por um totem ou quatro detrito por cinco fragmentos. de invisibilidade de regeneração 3. Espada afiação sete. Mano, da hora, em Pena que eu não trouxe nada para trocar. E ali tem um baú com cadeado. Mano, esqueci de novo de trazer umas lockpick, mas tá tudo certo. Bom, o spawner tá logo ali, então vamos farmar nossos Blaze. Ah, gente, eu nunca comentei sobre isso, mas lançou uma nova função no YouTube que tá perto do botão de gostei, que é do Valeu Demais. Então clica no gostei para aproveitar. E se alguém quiser mandar uma mensagem do Valeu Demais para ver como funciona. Tamo aí, tá bom? Tá bom, estamos aqui em casa já. Agora a gente pode pegar o nosso tanque aqui. Eu vou pegar essa flor aqui, olha, e eu vou colocar la aqui desse lado. Aí, ah, agora, sempre que eu quiser, eu só posso pegar a lava do tanque e colocar aqui. Agora, o ideal seria eu esvaziar tudo que é meu daqui, para não ter nada, né? E eu também preciso fazer um molde de barra. Porque se eu usar o dreno nessa parte aqui mais plana, e para quem não tá ligado, ela é assim. Eu preciso de um molde de barra, porque aqui a gente só consegue tirar blocos, tá? E para isso, teoricamente, a gente só precisa colocar uma barrinha aqui, derreter ouro. Olha o nosso arinha ali derretendo. E jogar ouro em cima dessa barra. Vamos ver se vai funcionar. Tá, a barra a gente perdeu. Mas a gente aqui, a gente tem duas barras de ferro. Vamos ver se eu consigo estranhar as barras de ferro agora. Porque antes a gente só conseguia arrancar blocos de ferro. Agora a gente consegue arrancar barra. E pronto. Com isso, a gente esvaziou a nossa fornalha. Agora, aqui nesse extrator de fluidos, a gente coloca pra fazer vara de blaze. A gente pega um baldezinho aqui, ó. E começa a tirar essa seiva de ender. E ó, tá cheio. Agora só encher de fluido de enderman. E daí a gente vai poder fazer combustível. Enquanto isso, em contrapartida, vamos esquentar os minérios do house. Como isso daqui é literalmente uma Forja está derretendo os minérios. Vamos supor que eu misture, sei lá, ferro com lápis lazuli. Ele pode juntar os dois líquidos e fazer um ferro azul. Essa combinação que eu falei, definitivamente não deve existir, mas existe muita possibilidade de eu misturar alguns minérios daqui e fazer outros. Então eu vou fazer por partes. Já que ele começou com ouro, eu vou fazer o ouro primeiro. Prontinho, todo o ouro do house já tá Duplicado, bom, o próximo bloco que a gente pode Utilizar é o ferro, já que tem bastante Olha, eu duvido muito que isso aqui funcione Mas não custa tentar, né? Vamos Colocar ferro aqui no funil? Tá funcionando Que ótimo, tá bom, então acho que Automatizamos o processo de fazer o ferro do house Legal, enquanto isso, o nosso suco De blaze já tá sendo feito e o nosso Combustível também, deixa Fazendo aqui o combustível, deixa que fazendo tudo Que daqui a pouquinho a gente vai conseguir tanto abastecer As motos quanto entregar os minérios do house E olha, já tá começando a encher a fornalha, eu tenho 11 blocos de ferro aqui, meu Deus, vamos trabalhar, vamos trabalhar. Meu Deus do céu, gente, calma aí que eu vou trabalhar aqui. Gente, tá ficando de noite aqui eu tô acabando de esquentar os minérios do house. Já foi praticamente todos. Eu tô esquentando agora urânio. Urânio, porque não tá ligado, a é uma coisa radioativa, né? E olha que engraçado, se, ó, eu não tenho certeza que eu tô falando, mas se eu não me engano, na tabela periódica fica é, 192, ou é o tipo do urânio, urânio 92. Se alguém souber, conta aí porque eu não lembro, gente. Mas olha que legal, o bloco de urânio é um bloco todo diferentão, tá ligado? Fica 192 aqui. E sei lá, é um bloco que passa um certo medo, né? Enfim, já duplicamos tudo que dava pra duplicar Tô duplicando o último minério ali Agora vai sobrar esses dois aqui Esses dois aqui em específico, eles não duplicam Então eu perguntei pro House, ele falou que é só esquentar na fornalha normal Pra ele que já tá bom E outra coisa que eu tô acabando de fazer já é combustível Olha só quanta gasosa nós tem, mano Se eu me agachar, ele mostra quanto, quanto combustível tem aqui E tem muito Eu trouxe aqui até meu galão pra gente testar, vamos ver Pronto, enchi um galão de combustível por completo O meu próximo plano agora é gastar toda a gasosa da minha moto Pra eu saber quanto que um galão o enche certinho e olha aqui já foi todos os minérios do house estão entregues já que eu vou ter que utilizar minha moto para gastar gasolina para ir lá no centro entregar a encomenda dele deixa eu fazer o seguinte para fazer uma caixa de correio a gente precisa de duas cercas e um baú eu quero fazer essa caixa de correio aqui achei ela muito bonita eu vou precisar de quatro troncos de carvalho descascado e quatro e dois gravetos eu acho que eu tenho isso tudo descasca um descasca dois três um ah, não foi agora foi aqui aqui aqui aqui vamos colocar ela bem aqui assim, olha. prontinho caixa de correio instalada agora a gente precisa de duas coisas primeiro a gente precisa de corrente roxo cara eu tinha aqui porque eu não entendo e pegar essa caixa do house continua com o nome dele continua Que ótimo tá eu vou dormir a gente vai para a cidade Ah, não dá para dormir tá até um eclipse <risos> tá então vamos para a cidade no eclipse mesmo a parte boa é que com isso a gente gasta gasolina e eu tô tentando acabar com a minha gasolina então vai ser a oportunidade perfeita será que durante o eclipse spawna monstros prontinho moto estacionada primeiro dia de tudo, a gente dá um oi pra Ana. Oi, ela falou hoje, oh, estou muito triste. Hoje não tive nenhum cliente. Alguém bonito e gentil como você pode me ajudar a ter uma venda hoje? Ana, por mais que eu queira ajudar, a loja é minha, não tem porque eu gastar dinheiro nela, não faz sentido. De qualquer forma deixa eu entrar aqui no caixa e deixa eu guardar o bilhete do house pra gente poder revender ele no futuro. O papo falou, dorme aí eu falei, é hey, eclipse, amigão. <risos> Agora a gente vem aqui na loja da Pouk, né? Oi Pouk, tudo bom? E vamos comprar papel pegar um corante roxo aqui na nossa loja quer dizer, na nossa lambreta, e assim a gente grafita um presente. E vamos vamos trocar ele pra roxo. Vou colocar o um presente aqui, vou colocar a caixa de minério do House, pega a motoca e vamos até o Jaiminho. Eu tô ligado que o Jaiminho ainda não abriu um correio pra ele, como ele falou que tá pensando em abrir, mas ele já tá fazendo entregas. Olha lá o Jaiminho ali ó. Oi Jaiminho bom? Como você tá, meu querido? Tudo certo? A gente vem aqui na caixa de correio dele, seleciona o House, clica aqui e coloca pra enviar. Agora o Jaiminho vai chegar e vai enviar literalmente pra eles essa encomenda, né? Só ele pegar depois e alegria. Agora, vamos aproveitar que o Apuja tá online e vamos tentar levar o quadro Quadriciclo dele para ele. Eu consigo andar assim? Consigo. Eu tô pilotando sem as mãos. Meu Deus do céu. Tá, vamos para casa. <risos> vamos colocar o carro do Apu bem aqui por enquanto. E eu acabei com a gasolina do meu, ó. Fiquei testando. Vamos gastar esse galão todo para ver quanto de gasolina vai. Nossa, vai ter que ir rápido, né? 5 mil, um galão? Ah, vou botar um galão do, do Apu sim. Mas antes eu preciso fazer a pintura do quadriciclo dele. Tá, pelo que eu entendi, para fazer a pintura do carro é até que é facinho, gente. Eu preciso de um balde da água, ferro e corante. Assim. Agora eu venho e coloco a cor vermelha foi teoricamente é só eu chegar perto da moto e pintar ela. Vamos ver o oh, barulho latinha foi beleza. Então agora eu vou fazer um galão de gasolina. Vou encher ele e vou levar junto com a para entregar a moto dele. Tá bom gente. seguinte ó o quadriciclo está prontinho tunado e eu já enchi o galão de gasolina. Vamos pegar ele aqui. Subir na motoca do jeito mais estranho do mundo E vamos até o Apu. Eu não duvido nada que ele esteja mexendo com aquele sato estranho de novo, mano O moleque é louco, gente Louco, louco Ô, de casa? Opa, aqui, aqui, ó oh, Do lado, aqui Onde? Aqui, ah. ó oh. Ah, e aí? Vem, vem pra... e aí, Zé, de boa? E aí, LG. Mano, mais ou menos, velho Eu tô analisando aqui o trabalho do meu rato Eu tô achando que eu preciso expandir a plantação, velho É, é o que nem eu que é sempre acha? falo Você é meio doido Zé, vem cá, mano, vem cá Vamos falar meu de dia. outra coisa aqui Que, olha só, que tá pronto. Uuuuuh! <gasps> Uh, que da hora, mano Meu quadriciclo Mano, e ficou muito pânico, né, fala tu Cara, pânico demais, LG Ô, oh, me diz uma coisa aqui hum. é, Você sabe por que eu gostei tanto do quadriciclo? Sim, por causa que tem um espacinho aqui ó Pra você colocar uma coletadeira ali pra sua plantação, né Mano, você quase acertou, velho Na verdade, uhum. é, futuramente Aí, né, quando alguém começar a melhorar Os empreendimentos Eu quero comprar uma extensão Pra poder colocar produtos Pra poder, né, transitar com o meu carrinho Velho. Esse é um ótimo veículo de transporte mano não Pode ficar tranquilo Apu, Que a minha loja vai adorar Conhecer a sua carteira, tá bom? Em breve nós estamos é, tá, é. tá lançando vários empreendimentos Cara, pilantra, mano é. Não, eu acho que eu vou comprar com a concorrência Sai daqui, velho Que Cara concorrência, aqui. pô? Ô, oh, Zé, mas calma aí que eu tenho um presente pra você também Pera aí, eu vou estacionar aí na minha garagem Você não vai dar o test drive? Não vai dirigir a primeira vez? Ué, dá pra dirigir já? Mas não tem combustível não, LG Então, Apu, é o seguinte Toma aqui pra você testar depois um galão de combustível Lotado de graça Uh, mas diz aí, quando é que vai abrir <risos> a, a parte onde a gente abastece o posto de gasolina? É, velho. Então essa gasolina, teoricamente, para durar praticamente uma semana para você e o posto de gasolina ainda não lançou, porque é muito caro fazer gasolina e eu ainda não tenho como pegar esse cursos infinitamente. Mas caso só que esteja acabando ou acabe, vem falar comigo que eu faço o precinho mais camarada do universo para encher esse galão aí. Fechou ou oh, achei da hora, mano? Ainda mais porque depois que eu paguei caro nesse veículo aqui, né? O mínimo que eu posso fazer é ganhar gasolina ah, de graça. Não, mas mas ó, depois faz o seguinte: enche o seu galãozinho sozinho aí depois e pega o seu quadriciclo e leva até a cidade dirigindo para você ver. É outro mundo, menino. Pô. É Demorou, outro. mundo, velho. Pode deixar que eu vou fazer isso com certeza. É nóis, mano. Falou. Valeu! Bom, agora que a gente já entregou a motoca do Apu, a gente pode dar continuidade com os nossos outros projetos. Uma coisa que eu tava pensando muito é no futuro, não agora, né? No claro, é trocar todas essas suas aqui e fazer os caminhos para trás aqui de casa. Se alguém quiser comentar alguma sugestão de bloco que vocês acham que seria legal, eu vou adorar. Eu tava pensando em pedra, com desito e, e pedregulho. De qualquer forma, eu tava pensando a seguinte coisa. Quando eu fiz aquela trap e deixei vários dias na cidade, o que a gente pode notar é que demorou vários dias até eu receber uma multa, né? E, por sinal, no dia de ontem, ou no caso, hoje cedo, por causa que teve dois vídeos hoje, eu fiz um leilão de carros. E tá tudo aqui até agora. E pensando nisso, significa que tudo que a gente faz que é errado, a gente pode levar uma multa. Mas a multa não é instantânea. Ela pode demorar um pouquinho até aparecer. Então, e se eu abrir esse empreendimento Aqui, que todo mundo vai querer usar E assim, não é que eu não pretendo pagar Mas, se eu tenho um empreendimento que Teoricamente todo mundo vai usar, em algum momento Eu vou ganhar o dinheiro pra pagar, então e se eu fizesse Aqui, só pra ver o que dá, uma loja Legal, só, só pra testar, só pra ver, só pra rir Bom, obviamente, vamos tirar a motica Do Biel aqui, né, a mobileta do Biel Que tem que entregar pra ele depois por sinal, porque eu não quero que ela seja Confiscada, mas eu tenho uma ideia De uma lojinha ilegal que a gente pode fazer Na realidade, como vocês sabem Eu tenho um portal do Nether, e eu uso ele para ganhar dinheiro, porém eu nunca ganhei tanto dinheiro com ele, por causa que ele fica na minha base, e eu nem sabia que dava para ganhar dinheiro com ele mas conforme foi passando as situações, a galera foi criando interesse em comprar coisas nele na real, comprar o uso do portal, então por que eu não queria um portal bonito, elegante, decorado lá e vendo entradas vitalices dele, faz sentido né, meu pão com ovo tá acabando, eu já fiz fã, só que tô esperando os ovos esquentarem, então daqui a pouco a gente vai ter mais pão com ovo, e olha, olhando aqui a gente parou de produzir combustível, porque acabou o nosso pedra luminosa. então vamos pro Nether, porque a gente pega, além de pegar mais coisa para fazer combustível, a gente pega uns blocos para fazer um portal bem bonito e decorado. E Obsidian também. Bom, estou aqui no Nether e uma coisa que eu notei é que a galera removeu aquelas plantas que tinha aqui no começo, né? Legal. Bom, já que tem dois portais, literalmente um do lado do outro, eu vou quebrar esse daqui que é o meu, já que ele nem funciona, sempre vai parar no portal do Leste mesmo. Só que isso vai demorar um pouquinho, né? O meu sonho é que quebrar os portais fosse rápido, igual foi aqui para vocês. Por algum motivo que eu não entendo aquele zoga não me atacou. Não vou questionar. Agora o que eu preciso é basicamente achar um baixão. Olha que bonitinho esse cacto. Eu quero pegar aquela pedra que só tem nos baixões do Minecraft por causa que ela é muito linda e vai dar um portal muito doido. Então vamos explorar esse nether, né? Se bem que ali tem uma fortaleza, um barco que eu não vou ir agora, não. Outro barco e tem um bioma de basalto. Oh, passamos por todo o bioma do nether já que da hora. Tá, agora é só a gente pegar bastante dessa pedra aqui. Pô, e na realidade, essa aqui foi até que bem rápida comparado ao obsidian. Então eu tô feliz. Pois é, né? E vocês viram ali na timelapse, mano? Eu achei uma netherita. De qualquer forma, eu achei mais obsidiana nos nossos baús aqui. Então vai dar pra fazer um portal maior do que eu queria que legal. É Legal, né? De qualquer forma, eu vou pegar todas essas pedras aqui, fazer elas virar pedra polida e eu vou começar a construir o portal. O meu plano é fazê-la exatamente aonde está o palanque que largado atualmente. Mano, é um, é um plano genial na realidade. Bom, de qualquer forma, eu vou construir a loja aqui e daí eu já vou voltar, mano, pra gente trazer os participantes aqui pra, pra ver no que dá, tá ligado? Eu tô animado. Gente do céu, o portal tá pronto. Vim aqui em casa só pra ver. Ah, tem, ainda tá bem. Peraí, não era pra ter mais? Fiz a conterrado? Fiz a conterrado, gente. Eu não, eu não tenho ovo suficiente, não. Deus do céu, eu fiz a, a conta errada. <risos> Bom, enquanto esquece esses últimos, vamos fazer aqui a quantia de, de pão com ovo que eu consigo fazer, né? Pra sobreviver, porque eu já... Mano, eu tinha acabado meus pão, gente. Enfim, já tá ficando de noite. Pela primeira vez, eu vou até a cidade de noite pra mostrar pra vocês a construção. Mas antes, eu tenho que pegar seis bloquinhos de ouro que eu vou utilizar lá na decoração. Agora, vamos lá pra vocês verem a minha loja ilegal. Eu ainda tenho que arrumar algumas coisas nela, só pra deixar bem claro. E eu vou ainda hoje tentar vender. Eu vou, eu vou explicar uma plano pra vocês. Eu tava olhando no banco e pra abrir uma loja custa uma moeda de ouro. Eu vou deixar essa loja legal aqui e o meu plano é fazer a loja se pagar sozinha. Daí depois eu vou lá e comprar a escritura e pago a multa que eu receber provavelmente. E é por isso que essa loja é ilegal. Enfim, esse aqui é o portal que eu fiz. Mano, da hora, né? Só pra deixar bem claro isso que é uma coisa que eu achei na internet e eu modifiquei os blocos, tá bom? E o mínimo que eu posso fazer é dar crédito pro criador. O nome dele é Vox Pixel, tá bom? Enfim, botei um Zoro aqui que é mais a cara do Nether, né? E mano do céu. Bom, vamos acender o portal, né? Cara, legal. Ó, oh, gente, que legal. Hoje é lua nova. Vamos comprar mais um pouquinho de papel aqui da Poki? Que eu vou precisar fazer uns tickets, por causa que eu vou fazer, vou fazer o seguinte. Ou a pessoa usa o portal uma vez e paga uma vez, ou a pessoa usa várias vezes. Basicamente, eu quero vender um ticket vitalício, sabe? E agora eu vou colocar o nosso quiosque de pagamento aqui. O nome do ticket vai ser ticket portal do Nether eterno e eu vou vender ele por três moedas. Bom, coloquei uma plaquinha também, ó. Novo portal para o Nether barato. Logo ao lado. Aqui ao lado. E também criei o um bilhete único, que é o seguinte. Um uso de portal é descartável. Por um cobre ultra barato, como se não fosse o suficiente, eu também renomei todos os nossos ticket master para a gente saber qual que é. Agora a gente tem os, os bilhetes de entrega expressa, comum, portal eterno e portal descartável. Aí, não importa o que aconteça, caso a gente perca essa máquina nova do tipo, a gente consegue recriar tudo. Bom, eu vou chamar o Biel para ver se ele já quer comprar a assinatura do portal. Aí, Biel, de boa, mano, de boa. Então, cara, eu te vi vagando pela cidade e decidi te chamar para a seguinte coisa: você já se deparou em algum momento que você precisava ir para o Nether e não tava legal a situação, porque se não tinha um portal ou seu portal? O portal tava sendo num local horrível? É, eu tenho um portal e tava sendo um lugar bem ruim. Então, e se eu te oferecesse a oportunidade de você utilizar o portal top e que em breve eu vou fazer várias manutenções nele, deixando uma área segura, que você não pode morrer, com recursos e tudo mais. Um portal pânico, um portal seguro, bonito, igual esse. Isso aqui é seu? Basicamente, isso é minha nova loja. Biel, é o seguinte, não sei se você tá ligado, mas eu tinha um portal na minha casa que eu cobrava uma moedinha de cobre pra pessoa utilizar e muitas pessoas utilizavam. E daí eu pensei assim, mano, e se eu fizesse um portal melhor e mais legal? legal e mais protegido lá dentro, que por sinal eu ainda não protegi lá dentro. Tá só pra avisar, vou proteger amanhã. Só que é o seguinte, você tem duas opções ou você usa ele uma vez ou quando você quiser pagando uma moeda de cobre ou você compra um bilhetinho por três moedas de ferro que você pode utilizar ele para sempre. E mano, vamos pensar comigo, todo mundo sabe que o Nether é chato e eu sei que você não quer gastar o seu tempo arrumando o seu Nether. Então, por que você não usa o Nether do Mano Lajota? É, ele já tem um bom ponto assim, vai ter manutenção sempre que rolar algum problema por lá e tudo mais? Sim, eu vou com as minhas próprias mãos entrar depois aqui e vou fazer uma área segura. Você vai entrar em segurança lá. Então LG, eu não tenho dúvidas da minha compra, cara. Eu preciso comprar isso aqui. Oh, e vai comprar qual vitalício ou de uso único? Ah, eu vou comprar um vitalício, né? Porque eu não quero me, ter que me preocupar com nada, né? É verdade, né? Sem falar que tipo o bilhete único, você tem que comprar 30 vezes. Tá ligado? Com esse aí é uma só. Olha aqui, ó. olha só, tá lá, ah, tá lá. Ó, Biel, faz o seguinte, então eu não sei se você tem uma, uma mochilinha igual eu que uso para guardar os documentos, mas é só você ter esse bilhete guardado com você e não perder ele que você pode utilizar à vontade, tá bom? Então, beleza, eu vou deixar uma mochilinha nas minhas costas pra sempre que precisar eu apresentar aqui no portal. É, então, cara, muito obrigado por ser o meu primeiro. Na real, Biel, já que você foi o meu primeiro cliente, eu vou te dar cinco de volta. Um cashback, né, que nem a galera fala. Nossa, gostei, gostei. Melhor que desconto isso aqui. É, ô, Belzão, tamo junto, mano. E ó, cuidado que ainda não protegiu o Nether, tá? Eu vou proteger amanhã, tá bom? Tá, beleza. Aí você me avisa qualquer coisa. Se me vê por aí, você me avisa, ó, Belzão. Tá pronto o portal lá. Mano, fechou, cara. É, é, é. nóis aí. Valeu pela, valeu pela preferência. Valeu, valeu, LG. Obrigado. Agora, vamos tentar chamar mais gente para ganhar dinheiro pessoal bora menino house meu cliente favorito, eu tenho uma oferta para você. Diga, diga, o que você tem para vender para mim? Aqui, ó, house. aqui, house. Cê, você não chegou no meu portal do Nether e em vez de pagar uma moeda de cobre, você logo pagou uma de ferro, deixando para você poder fazer basicamente 10 viagens lá. Sim, eu não então, tinha de cobre, tava longe do banco. Falei, ah, vai uma de ferro mesmo. E se eu te oferecer uhum. a oportunidade de utilizar um portal bem mais perto e que futuramente, provavelmente amanhã, eu vou deixar seguro a entrada dele. Eu vou entrar lá dentro do Nether e vou fazer uma área segura para quando você você entrar lá, você não correr nenhum risco. Hum, gostei, gostei, gostei. Mas e aí, quanto é que vai custar essa brincadeira? Então, House, o preço não mudou. Ainda é uma moeda de cobre, mas agora eu vendo o ticket eterno. Ó, dá uma olhadinha aqui. Hum. Pra você usar uma vez é um cobre, mas pra você usar eternamente três ferros, que é basicamente trintão. Aí que House. entra a jogada. House. Hum. se você quiser, é claro que a escolha é totalmente sua, mas caso você queira comprar o bilhete vitalício pra você usar pra sempre esse portal de boaça, eu devolvo um terço do seu dinheiro. Tá, é, eu acho que eu vou ter que ir no Nether mais vezes, mas você vai deixar seguro lá, né? Porque tá lá, tá? Sim, difícil, sim, sim, viu? agora não tá, mas lá, depois eu vou arrumar. Pode ficar tranquilo que você sabe que eu cumpro com a minha palavra. Tá. Não, não, é, à toa, não é à toa que se você olhar seu correio, os seus minérios já estão duplicados lá, cara. Depois ah, o é, é, correio. Nem vi. Nossa, eu nem vi, cara. Nossa, inclusive deixou. Eu... É da hora, eu nem vi ainda, nem cheguei é, a ver. Ó, olha, olha a sua casa, você tá lá entregue e lembra: depois que você pegar seus minérios, a caixa você devolve lá na loja, tá bom? Só a caixa, o resto. Ah, cara, você me convenceu. Eu vou ficar então com. Bilhete então. Então pode comprar aí que a gente repassa o seu dinheiro agora, Raul. Aqui, ó! Comprei! Ah, lá, lá. Deixa eu coletar aqui meus pagamentos, né? E deixa eu pegar uma moedinha aqui, ó. Raul, tá aí, mano. Uma moeda, mano. Que da hora, gostei, velho, ficou bom o negócio House, eu agradeço demais A preferência, e assim que eu proteger Lá dentro, eu te, eu te mando uma mensagem, tá bom? Tá, então eu tenho acesso Vitalício, né, só mostrar esse cartãozinho ah, Se é. precisar, já é Uma dica que eu tô fazendo, é tá vendo minha mochilinha? Sim, tô Eu uso ela pra guardar meus documentos, então basicamente Eu recebi uma multa, eu guardo o comprovante Da multa aqui, eu guardo os bilhetes hum. e tudo mais Eu sempre guardo papel na minha mochila, então acho que é uma boa É, eu fiz isso, fiz isso Acabei de guardar aqui, ó tá guardadinho aqui também e Se é. precisar, né, fiscalização, pedir sabe é, como é que é, né, é bom. você tem que estar tá tá com o valor perto. Um bagulho perto né? Enfim, Raul, já está ficando tarde, então eu vou indo embora. Tá bom, cara? Tamo junto, obrigado mesmo. Tá bom, cara, tá bom. Aí, bom negócio, hein? Gostei. Agora, basicamente, a gente só tem que fazer mais vendas como essa e fazer esses descontinhos para a galera ficar com mais vontade de comprar e pagar a nossa loja totalmente de graça, mas outra hora.